Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, vamos conversar aqui agora sobre uma questão específica do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 7, é a questão 14, que fala de distância entre pontos, é uma questão aparentemente simples, mas exige um pouquinho de cuidado, tá bom? Então acompanhe aqui. Essa aqui é a questão. Ela diz o seguinte, dados os pontos M de coordenadas A e 0 e N de coordenadas 0 e A, determine P, de modo que o triângulo MNP seja equilátero. Então, primeiro ponto, o que é um triângulo equilátero, que tem os três lados iguais, tá? eles têm a mesma distância. Então, esse é o nosso parâmetro. Eu já marquei, para que a gente possa entender algumas relações para facilitar talvez um pouco então aqui eu tenho um plano cartesiano veja que eu desenhei a abcetriz aqui dos quadrantes ímpares por quê? já vamos entender então se um ponto M aqui vale A e 0 e um ponto N 0 e A então eles devem ter essa mesma distância aqui para a origem, correto? Já que A é o mesmo valor, então eles estão em cima dos eixos das abscissas e ordenadas, eles devem ter esse padrão. Eu desenhei de forma aleatória aqui, numa posição, mas se esse ponto M tiver mais para cá, esse N vai ter que estar a mesma distância da origem, tá? já que ele vale o mesmo valor de A. E uma consequência disso é que para que ele seja equilátero, ou seja, para que ele dista o mesmo valor tanto de M quanto de N, ele obrigatoriamente tem que estar em cima dessa bissetriz. Tá? Todo ponto que está nessa bissetriz, eu vou desenhar aqui um valor aproximado, então supondo essa distância aqui fixa, então essa distância aqui do ponto P... Deve ser aproximadamente isso, forma visual, mas uh, ele vai ter coordenadas X e Y em que X deve ser igual a Y, porque ele está em cima dessa, está nessa excetriz dos quadrantes í, uh, ímpares, tá? Isso é bem fácil de mostrar, uh, bem fácil de demonstrar. A gente pode até usar a noção de distância entre pontos. Por exemplo, então eu sei que essa distância deve ser igual a essa. Então, se eu fizer isso aqui, aplicar então distância PN, deve ser igual à distância PN. Aplicando a formulazinha, então, X menos zero ao quadrado mais y menos a ao quadrado deve ser igual a x menos a ao quadrado mais y menos zero ao quadrado. Tá? Veja que eu posso levar os dois lados ao quadrado aqui, a 100 e já resolvo aqui dentro, então x menos, 0 ao quadrado, x menos 0 é x ao quadrado, então x ao quadrado mais y menos a ou esse quadrado tem que estar tá aqui fora tá e não aqui y menos a elevado ao quadrado, então é o quadrado de uma diferença vai ser o primeiro ao quadrado menos o dobro do primeiro do segundo, 2 a y, mais o último aqui ao quadrado Igual, e aqui, o quadrado de uma diferença, então, quadrado do primeiro menos 2ax mais aqui, y menos zero, y ao quadrado, y ao quadrado. Podemos mudar a cor, então esse x ao quadrado subtraído com esse x ao quadrado se anulam, esses se anulam e resta aqui menos 2a y Ah, aqui faltou um a ao quadrado, tá? Dessa primeira aqui. Então, x ao quadrado menos o dobro de, do primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, que seria mais a ao quadrado, que vai se anular com esse. Restando apenas menos 2 ay igual a menos 2 ax. Dividindo os dois lados da equação por menos 2a, simplesmente anulando aqui, né, eu vou ter y igual a x. Então, eu sei que ele precisa obrigatoriamente estar na bicetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Vamos lá. Próximo passo. Então, eu fiz isso só para mostrar então essa dedução que a gente poderia inclusive deduzir visualmente tá? mas a gente conseguiu fazer a demonstração aqui então sabendo que x igual a y eu posso até nomear diferente chamar x e y de b tá. tem que ser o mesmo valor e aí hum, vamos aplicar o seguinte Qual deve ser essa distância de P até M e de P até N? É uma mesma, é um mesmo valor. Ora, a distância de M e N. E qual é a distância de M e N? A distância de M entre M e N vai ser, então, raiz D. Então, 0 menos A ao quadrado mais A menos 0. Ao quadrado. Então, a distância mn vai ser igual a raiz de a ao quadrado mais a ao quadrado, ou raiz de 2a ao quadrado, que é nada mais é que a raiz de 2. Essa, vamos reservar esse valorzinho, essa é a distância que tem que ser em função de A. Não importa o valor que for A, vai ser A raiz de 2 essa distância e naturalmente tem que ser a distância de P a qualquer um dos pontos. Agora, para termos o quanto, quanto que vale esse b eu vou fazer o seguinte, eu sei que então a, a distância de P até... Fixar qualquer um dos dois, m ou n, de p a m, a distância pm deve ser igual, então, a raiz de 2 também já tem que ser igual, mas equacionando, é b menos a ao quadrado, mais b menos zero ao quadrado. Sabemos que essa distância tem que ser, então, a raiz de 2. E reorganizando aqui, então, o quadrado de uma diferença, b ao quadrado, menos 2ab, mais a ao quadrado. E aqui, b menos zero, b ao quadrado, mais b ao quadrado. Tá? Seguindo... A raiz de 2 vai ser igual a. Aqui eu posso somar então b2 com b ao quadrado. Vamos ter então 2b2 uh, menos 2ab mais a ao quadrado. Extrair esses dois, elevar ao quadrado, os dois lados da equação, vai ficar então 2A ao quadrado igual a 2B ao quadrado menos 2AB mais A ao quadrado. Eu vou trazer todos esses, deixar todos em um dos membros né, da equação. ficar aqui zero igual a 2b ao quadrado, menos 2ab. Então, a ao quadrado menos 2a ao quadrado vai ficar menos a ao quadrado. Só deixar desse lado aqui, fica assim, 2b ao quadrado menos 2ab. AB menos A ao quadrado igual a zero. Isto é uma equação do segundo grau. Tá? E agora a gente vai interpretar ela para chegar a uma solução. Avalie o seguinte, o que nós estamos tratando como incógnita é o B. Eu quero saber quanto que o B vale em função do A. Então, aqui seria uma equação do segundo grau A, aqui é o valor de B aqui é o valor de C. Eles são como se fossem constantes, tá? Então nós vamos tratar de descobrir esse B em função do A. Aplicando a fórmula aqui de Bhaskara para encontrar o valor de possíveis valores de B, vai ser igual, então B ao quadrado menos 2 mais ou menos, aliás, só A formulazinha, então, é B menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, sobre 2 vezes A. Tá, essa aqui é a formulazinha de básica, substituindo, então, menos B, aqui vai ficar, então, 2A, mais ou menos raiz de b ao quadrado, então menos 2a ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 2, vezes c, que vale menos ao quadrado, sobre 2 vezes a, que vale 2. Aqui. Descendo... E se concentrar então só nessa resolver essa, essa questão aqui, então. Duas vezes A mais ou menos raiz D. Então, menos 2A2 vai ser 4A ao quadrado. Menos esse o resultado menos mais e menos vai ficar positivo. 2 vezes 4, 8a ao quadrado sobre 4. Vai ficar aqui, então, b igual a 2a, mais ou menos raiz de 12a ao quadrado. E aí podemos já separar aqui, né? Então, b' vai ser igual a 2a mais podemos extrair aqui também. 12a ao quadrado vai ser ao 12, nós podemos fazer o seguinte, dividir por 2 dá 6, por 2 dá 3 por 3. Então vai ficar. 2 ao quadrado vezes 3, então, raiz de 12 ao quadrado nada mais é do que 2a raiz de 3 sobre 4. B1, então, aqui podemos colocar em evidência. 1 mais raiz de 3 sobre 4. E aí isso pode ser simplificado. Vai ficar, então, A vezes 1 mais raiz de 3 sobre 2. E aí o que, que vai mudar O para o B2? O B2 vai ficar, então, 2A menos... 2A raiz de 3 sobre 4. E 2 vai ser, então, colocando em evidência, o 2A vezes 1 menos A raiz de 3 sobre 4. Simplificando, A que multiplica 1 menos A raiz de 3. Sobre 2. Então, para concluir aqui, os valores em função de uh, em função de, de A, isso, subindo aqui de volta, os possíveis valores de x e y que tem que ser iguais em função de A, veja que eu tenho um x' ou um b' em um B duas linhas, então o outro ponto aqui, P, ele vai ter sempre duas possibilidades para ter um triângulo equilátero, que tem essa mesma distância aqui e aqui. Esse vai ficar nos, no quadrante dos, dos valores pares, aqui valores negati positivos e negativos, né? Aqui vai ter um... Vamos chamar aqui de B' então, e aqui vai ser o B2. mas todos, tanto x quanto y, iguais. Então, caso, na primeira situação, eu posso ter o ponto P como A, 1 um mais raiz de 3 sobre 2, e A, 1 um mais raiz de 3 sobre 2, ou outro P A um menos raiz de 3 sobre 2 e A um menos raiz de 3 sobre 2. Fechou? Ok, pessoal, então, veja que não tem uma resposta numérica, ele vai ter que estar em função de A, porque depende do valor de A essas essa distância desses pontos. Tá bom? Valeu, se estendeu um pouquinho mais do que o previsto, né? Mas deu tudo certo.